E essa aqui já é mais, essa mais é... recente, mas nem tanto, Nossa, né? Essa aqui é mais recente. Foi quando eu comecei a cozinhar, e que eu fui na Silvia Popovic, foi onde ela fez uma propaganda comigo lá, e começou a vir encomenda, doidado, tive que comprar uma grandona. Foi com essa panela? Ah, foi não, foi depois. Panela. Essa palhaça você comprou depois da Silvia? Depois porque começou a aparecer muita encomenda, porque ela falou de mim o que eu fazia. Eu já tinha encomenda, já trabalhava muito. Mas depois que ela fez a propaganda, falado que eu levei uma lembrancinha para ela de vadinha, de, de ah. e ela mostrou lá, olha, a Palvinha faz salgadinho, faz festa de aniversário, faz jantar, a estou. Isso a gente está falando, década de 90. Foi um sucesso que foi aonde eu, eu fui para o Record, né? Ah, é foi que você começou? Então, foi que acho que Ana Maria... Viu, ah, acho que nós temos fotos aqui, ó. Ah? É, a Ana Maria viu a minha propaganda. Olha aqui, gente. Você e Ana Maria, é, olha. Então, você vê, eu era novinha. <risos> e Ana Maria me convidou para fazer o café da manhã com ela, na, no Norte a Norte, onde eu fiquei seis anos. Olha que bacana. Uma pessoa maravilhosa, foi onde ela me batizou de Palmirinha. Ah, foi ela que é, te batizou, é, Ana eu Maria? Eu chamava ela de Aninha. Aí ela falou, se me chamar de Aninha, eu vou te chamar de Palmirinha e ficou. E aí, quando é que você conquistou o seu programa? Quando eu conquistei, foi onde a Ana Maria saiu da Record, fiquei seis anos. Quando eu conquistei meu programa, foi que aí Ana Maria saiu e a Gazeta me convidou para mim fazer um programa de culinária, de meia hora de programa. E me deu o TV Culinária. Boa tarde! Meu boa tarde muito carinhoso para vocês, meus jovens, minhas senhoras, meus senhores, essas crianças, esses jovens maravilhoso que me assiste todo dia, muito obrigada pelo carinho, esses senhores que aonde é me encontra, todo aquele carinho, muito obrigada mesmo, viu? Aí foi onde eu fiquei, lá, onde eu consegui comprar meu apartamento, que deu a, a Gazeta, porque na Record eu não tinha salário, eu só podia falar do que eu fazia. Essa foto aqui, o que, que é? Essa foto, então, a Ana Maria, todo ano, ah, ela fazia uma aqui, festa para nós e ela cozinhava para as culinaristas dela. Ah, que bacana. Ela fazia no sítio dela. E, e a ela, Ana cozinha bem mesmo? Ela cozinha, ela cozinha. Já desde aquela época? Ela fez a cozinha, ela que fez a comida. E ela me convidou, eu fui no programa, na. na no CID, tá? No, no Com né? Então, e fiz o doce de abóbora que ela pediu. Oh, delícia. Que recordações boas, não? Maravilhosa.